Na esquerda do fogão, a porta fechada. Nossa, buceta! Mano, impossível, impossível. É a única, a, era a única. Que palhaçada esse jogo. <risos> mano, você tá de. <risos> Eu vou meter, mano. Eu vou morbar ao vivo, caralho. Eu vou morbar ao vivo.